Ué, me traíram! Não, não tá chorando, xé. Angolano chorar por amor porque lhe traíram. Nada, nada é. Eu tô... Ei, xé. sou siriba, xé. Sou siriba. Sou siriba. Tá gozar, né? Eu chorar por amor. Tá, tá, tá, tá burra, né? Tá burra. Tá. Tá burra, né? Me que é pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Wilson, fofinho. Se você é novo no canal, se inscreva. Angolano não chora por amor. Você tá, já tá aquelas novelas, aqueles filmes em que o homem fica lá chorar e tal? Fica tipo... Yeah, tipo, perdeu uma mãe e um pai. Tipo assim. Não sei se é a vida que nós levamos, que é tão dura, que é tão difícil, que é lá. Mas nós angolanos não temos a mania em chorar por amor. Isso não é que seja um hábito, não é que seja um costume. Nós já sabemos. Os angolanos têm a tendência em superar traições, em superar decepções, em superar negações dentro de um relacionamento. Eles bebem, eles fumam. Eles assistem filmes, se divertem com os amigos, mas dificilmente um angolano chora. No God please no! No! Não! Então pessoal, hoje vamos falar sobre isso. Por que, que uh, o angolano não chora por amor? Primeiro, primeiro item, o angolano não chora por amor porque ele quando se mete num relacionamento, ele já sabe que se aqui me traírem, se aqui me traírem. Ou, oh, dentro do meu relacionamento, pode acontecer de tudo. Então, ele namora, mas namora com uma mente de guia. Ainda que me trair, eu não posso me desabar, não posso me decepcionar, porque nós angolanos temos, a, temos, o, lado machismo, temos o lado do machismo muito elevado. Nós não nos deixamos tristes por perder uma namorada, como se o nosso mundo acabou mas nós temos a, tendência em, temos a tendência em se levantar quando a gente cai. Por quê? Porque o angolano em si, ele está habituado à queda. Ele está habituado a cair e está habituado a levantar. Então, quando ele tem uma decepção, quando ele tem uma queda, ele tem uma mente em poder se manter posicionado e seguir em frente. E, e é dificilmente e isso leva a sensibilidade do homem, né? Leva a sensibilidade da pessoa por agir. Direitamente já levantando e quando erra sabe que eu devo me levantar. Então, o angolano não chora por amor, não porque ele não sente, não porque não lhe doi. Ele tem a sua forma de mostrar que está a lhe doer. Se for, por exemplo, trair, se lhe traíram, está a lhe doer. Se foi por exemplo, lhe deixaram, não lhe aceitaram. A pessoa que ele ama não é aquela que ele conquistou, não lhe aceitaram. Ele reage de uma forma diferente, mas... Não é que todos angolanos não choram, não. Isso é uma forma de dizer que nós não nos derretemos muito a dor por causa de mulher, por causa do amor. Não é que a gente não ama. Eu não sei como te explicar, mas você jogou no meu vídeo aqui. Tá me complicar? porque que o angolano não chora por amor? Eu sou culpado. Se inscreva no meu canal. Eu já chorei por amor, minha namorada sabe E se meu amigo tivesse a me ouvir agora, eu estou a falar Eu já chorei por amor, iria me falar Você é muito burro yeah, Você é muito burro, isso é símbolo de fraqueza Isso tipo dizer, nah, o homem diminui Está a ver tipo, gay É como é se... Que é tipo, são os sintomas, de que isso está a virar E virar para quem não sabe que é Angola Quando alguém, quando alguém diz assim num outro homem ele, Ué, Você tá a virar, é tipo, ele está a mudar de, de é posição está ter posições femininas, então está a virar para o lado do sexualismo e tal então pessoal, chegamos ao fim do vídeo, eu não queria roubar muito o teu tempo, mas você chegou até aqui, então se inscreva no canal, meu nome é Wilson Fofinho, sou angolano e eu gosto, mas gosto muito de compartilhar tudo o que aprendo então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e... fomos! Poxa, isso aqui tem que pôr água ou ah, sou mulher mulher já não choro Então ah, Tá como? Ah. Yeah. Eu não vou chorar para fazer vídeo Eu não vou chorar para fazer vídeo Se por amor, se por amor não tá a chorar É pra fazer vídeo Nada É gato